O Tonho Alfredo, Oi? pegou uma flauta aí, que tava guardada, e foi, e foi não, geral, na geral da flauta ali, digitou no Google umas coisas, e tava lá limpando a flauta, passando óleo, sei tá aí, lá. Aí, ela imagina que ainda mandou o vídeo, né? Ah, tá, tudo é, tudo é. E a, a vergonha daquele calor aqui, né? Gente, ah. mas vocês já fizeram 50 mil vídeos? Mas eu sempre dá vergonha, vergonha, sempre dá vergonha. Nada. A vergonha sempre aparece. É vou apresentar aí. Vai, Júlia. Vai apresentar, só assim. Olá, eu sou a Júlia do Lob Dona. Olá, eu sou a Júlia. Isso, muito bom. muito bom. Convidada vai, do Lab Flauta, de novo, de novo. Hoje eu sou a convidada do dia do Lab Flauta. Nós viemos. Uh, limpar as minhas flautas, que elas são muitas então eu vou copiar o meu professor que ele fazia a festa da flauta com a gente com o pretexto de ensinar a gente a limpar a flauta, mas era pra ajudar ele a limpar o concert dele <risos> então, e o que, que a gente vai precisar pra, pra limpar as flautas, pra passar óleo? tô vendo que tem um material aqui já e o que, que, que são essas coisinhas aqui? bom, eu não sou autoridade no assunto, mas quando a gente fazia a festa do óleo lá, em, lá no Porto né? A gente primeiro limpava as flautas com água oxigenada Porque era a, fla... a boa parte das flautas do Pedro ficava na escola E uhum. passava pela mão de muitas pessoas Então a gente dava uma limpada é, por fora E na parte Vocês do... Vocês a parte fora mesmo da flauta? É, da e, a... e a parte do, do canal, né? Sim. Tira o bloco e limpa o canal com escovinhas de dente E, oh. e essas coisas Olha, paz? eu eu, eu passo álcool. É. álcool. Eu tomo cuidado para comprar aquele álcool que tem mais de 90% de pureza, né? que não tem muita água. O álcool que vende no supermercado, eles têm uma mistura de 60 ou 70% de álcool e o restante é de água, né? E, eu, e o álcool que eu compro, eu compro na farmácia, e ele, é, ele tem um alto índice né, de pureza, então ele tem pouca mistura com água. É aquele vidrinho pequeno, né? Tem uns vidrinhos de acho 400 mililitros também, que é o que eu costumo tá. comprar. É que se é, você passa, você vê que ele evapora bem rápido, então por isso, que, por isso que eu gosto dele, né? Ah, então. Mas aí depois a gente vai limpar a, o canal com uma lixa. Essa lixa é bem fininha, não pode ser a lixadinha normal, porque senão você acaba com a sua flauta dela. A maior parte das coisas a gente vai tirar com a escova de dente, né? Sim. Mas isso aqui no ah, bloco mas... também, né? Tira Você todas as um coisas grudadas. É. é, bem fininha. É, o pessoal faz em cima da unha, assim, né? Pra, é, pra, é, é pra esmalte grudar melhor. Né? Tem é que... óleo aqui, né? Óleo. Tem óleo de amêndoa, que é o mais comum, mas uhum. cada um tem a sua preferência. Por um tempo, eu gostava muito de usar óleo mineral, que é para é um laxante, né? É, mas, mas, a mas é o único uhum. óleo que não tem cheiro. E eu tenho essa coisa assim de que o óleo de amêndoa, ele depois ele dá uma, uma rançada, né? Assim, ele que um cheiro sofo, mesmo. É. E aí, então, eu usei por muito tempo o óleo mineral, porque tinha, assim, assim completamente novo, sem, sem cheiro. Eu já usei óleo de gergelinho. Ah, mas aí fica grudento depois, não, não fica grudento não, mas ela ficava muito fedida. E uma ah, vez que falaram que podia passar que óleo cheiro. de oliva, passei azeite na flauta, nem né? encheu de brinquedo. Né? Óleo é. de semente de uva foi uma modinha também, né? Que eu tinha um na... ah, nas farmácias de manipulação, né? comprar porque eles usavam pra fazer remédio. Enfim, seguiu. E, aí, que mais? e agora? Agora a gente vai tirar os blocos todos? É, é isso. Você vai fazer um desafio. Eu nunca tirei os blocos do concert. Você tem madeira pra tirar os blocos? tem é, Mas eu ó. achei esse negócio aqui Que era do berço do Gui ó é, Isso também pode ser Mas tem lápis com borracha? Ah, não funcionou Eu tentei, mas a gente pode tentar de novo mas Você é sabe, que... ó Das, é das faltas menores eu tiro com pilha Eu boto a pilha, boto assim A pilha faz assim, puf, ele costa a pilha assim, sai Olha, assim, é duro. essa técnica de, de soltar o negócio Não funciona nenhuma vez Ah, pauta de hoje, né tem que ser da. Dada... Pode ser Soprano aí, olha. Isso aqui? É. Não assim. tem que bem, né? Não, não tem apertadinho. É, aí eu faço isso aqui, ó. Na <olha. risos> direção, eu faço do escuro. É. já soltou um pedaço. Tá O que Ih, mas esse bloco tá duro mesmo. Olha, eu tirei esse aqui, ó. Entendi Não Saiu. Tcharam! Gente, vem tá <risos> bloco número um. não, não é esse lado, né? É o lado lisinho da pilha, né? Que eu, que eu soco tá, por ele. Que não marca, a caratera, marca né? o bloco. É, não, lápis com lápis borracha. Lápis com borracha. Ah, mas lápis com borracha? Sim. Acho que é, não é? Né? Na grandona. É? <risos> ele solta. <risos> Muito leve. Ele, ele não solta, não, acho que ele não, solta lá. <risos> <risos> Projetos aí que Um, isso? um flautista mordeu a flauta. flauta. É arriscado fazer coisa, mas aí é, né? Funcionou! Funcionou! Funcionou! Funcionou. A, a, é bem divers. Assustou Você o vizinho embaixo, mas, gente, não, mas não Meu Deus, Gente, não, põe ó. um tapete no... Não, tem que tomar cuidado é, também. Gente, não, olha, mas é, gente, é quando tira, Quando tira assim, tem que tomar cuidado bem, pra não estragar o lábio, né? É, então... A gente vai a fazer arte. Pronto, saiu. Você deu o nome das suas fotos ou Ai, não, é muito É... Não? É é a Silvestro Silvestro. Isso, tá saindo. Essa é mentira que eu tô fazendo isso. Com mais Não frequência. passa sem cima. Pronto. Vai ganhando confiança. Nossa. Nossa, Você é mais forte. Você é certeza que tirava com lápis? Você eu, não isso? Por... eu não vi isso, Daniel. Eu não tenho isso na minha mente, não. Lápis, caneta, não lembro mais. Isso aí tá, até acabou depois disso, porque não teve mais clima. Assim? É, não! Não, gente. acabou é uma porra, aqui, ó. É. Aqui, ó. É Muito bonito. São excelentes coisas Tinha um livro na Bienal que era tipo assim, criando monstros. Uma coisa assim. Aí o Alfred falou assim, olha aqui, o livro. Ah, chique. muito Uma coisa, eu não sei se eu falei já isso. TITAMANTE. Tá, primeiro a gente vai limpar os blocos, certo? Com água oxigenada. Você usa estomboendente? Eu uso. Então tá é basicamente isso, tá né? Você é molha a é água oxigenada, né? Olha, a é água oxigenada. Cadê o pote Levei embora. de levem De 10 volumes, tá aqui, ó. Não é aquela de pintar o cabelo, ó. Não, aqui, ó. é essa de, de, de machucado, né? E isso, de, de que faz espuminha quando tá machucado. Daí você que pega é? a escovinha Esse e dá aquela limpadinha básica, porque tem. Às vezes tem um mofinho, tem. Tem umas coisinhas, né? Gente, ela tem uma reagida aqui, ó. Aí. Faz um negócio com o bloco, ó. Com uma, uma solução de sei lá o que lá. Hum. E ela joga o bloco dentro. Ui, que medo! E o bloco, ela diz, cara, assim, ó. Shhh. Será que ela tá em cloro? Não pra fazer shhh, tem que ter água não nada. É verdade. Não, já já que ter Será que vai fazer shhh? Olha quando eu tava com Não precisa ser muito feliz. delicado não, né? Ah. Pode me meter o um negócio. É, quando que eu sei que eu acabei? Ó, se você passa, tem que estar mais lisinha. Depois a gente vai passar lisinho, é, Exatamente. Aí primeiro o grosso da sujeira. Pronto. É que esse aqui já era. Tá? O grosso da sujeira você tira. Ó, tá vendo? Tá, tá tudo passa dedo aqui. Tá vendo? Ele tá cheio de areinha, de coisinha. É só Passou é, tá? se for que for. É, for, né? é, for, é simples for. assim, é só... ah, É que tem é umas que, que... É que... ficam bem. É que essa aqui é uma madeira é bem porosinha também. Então, mas é. não tem problema. A água ela vai matar tudo. É só ó, pra você, aí, pra né? você limpar ah. o cantinho aqui, ó. também. Tem claro, limpadas. É. Eu quis pegar por você causa. Tá o teu... bloco? Renomado professor. Renomado. Aqui tem que tomar cuidado, né, pra gente não tacar o plástico da escova. Ah, não, é, e não estragar o chão, o bisel. Não, que tem que tomar cuidado quando a gente estiver escovando de não fazer muito forte, porque senão é, pode quebrar o bisel, essa lâmina que produz o som da flota doce, ela é muito sensível, muito fininha. Então tem que preservar, assim, o um máximo, assim, né. Tem que ir com muito cuidado, assim, né. Não, não vai com vontade, não, porque pode acontecer acidente. Aqui, aqui o corpo você limpa com o corpo, com o que? Ah, com água oxigenada também. Também. Eu costumo, é Aqui que eu costumo limpar com álcool, né? Podemos fazer com álcool tá, pra tirar também. Deixa eu ver. Só que eu tenho medo, eu tenho um grande medo que, que é de tirar a cera. Então tem que passar longe pra não ter medo de derreter a cera. Tem é assim. Ah não, não, nem encosta, não, ah. não te arma a flauta. Não, <risos> não. <risos> então tá. O Daniel, mas Daniel não. viu o móvel é, do é paninho fica tudo, ó, e fica assim, ó. Fica tudo preto, né? dos dedos, ainda mais assim, Sim. essas fotos de. É um desastre. Vai passando assim? Nossa, é, é revoltante. Assim? Não, assim. filha. Assim, ó. Tá bom, tá bom, filha. Só cuidar com a cera, ah, né? Tá bem. X de passar o óleo, uh. passar a lixa. Ah, é? Passar lixa nos blocos? A lixa no você no fala? bloco e no canal, mas assim, bem, tem que ser uma lixa muito fina. Muito fina. Porque, Nossa, porque senão você vai comer e vai estragar sua foto. Você tem daquela. Aí. Não Ó. Tem coragem. Ó, parece não tem um, coragem. Papelzinho. É um papelzinho. É um papelzinho, você não pode apertar, né? Você é só para limpar é só pra tirar as... Os resíduos, as bolinhas, isso. né? Uhum. Os resíduos. Isso, eu já tava querendo achar pra lá. Aí lá. no bloco você passa como, Júlio? Faz pra gente ver. Mas você não aperta, né? Não, porque essa lixa tá. ela tá um pouco grossa. É lixa de polir unha tem que lixa ser... Lixa de polir unha, uma boa referência. Bem... Não, é só pra... ó, como fica. Sim, mas só pra tirar a sujeira, não é pra mudar o tamanho de nada. Né? Não, é, é pra... deixa o Perdão. Tá vendo? Ah, tá. Fica bem... Tá com medo? Eu tô. Não, não, é bem... Você não pode calcar, né? Ah, esse aqui não é, entra. Porque tem... Eu tentei comprar... cortar. É. Acho que tem que cortar pra passar nas menores. É bem um pouquinho, é só pra tirar qualquer resíduo que sobrou aqui que na escova não pegou. Rugosidades. Rugosidades. É, salientes. saliências. Saliências. saliências. Olha, ah, fica bem. Ah, fica bem. Fica bem. Fica bem. Fica Tá. Viu? É. Não tem medo. Fica bem desenho mesmo. Nossa, que desenho que ficou. É, bem fica bem gostoso assim que aí até ele impede né que a saliva fica gente. A... né porque aí assim ela enrosca nos resíduos né e aí é mais fácil dela ficar atrapalhando o som né tem tá tupida tal então tá lisinha, assim ó então a gente passou essa lixa é bem fininha ó aqui ficou bem lisinho, ó, e aí, e, ó, essa partezinha aqui, ó, a gente faz só um pontezinho. Agora a gente vai passar óleo na flauta. Julia, só pra gente olhar aqui, né, então, alguns lugares que não podem passar óleo na flauta, um deles é a parte de dentro aqui, né, do uhum. canal. Né? Essa parte aqui e a outra parte que, obviamente, não pode passar óleo é no bloco, não é? Que foi onde a gente já limpou. Então, tá aqui limpinho. E, e aí, o, o serviço do bloco terminou aqui, né? A gente só limpou ele, passou a lixinha para tirar os, alguns resíduos e tá pronto. É, as rugosidades. Então, na flauta, quando a gente vai passar óleo, é, a gente tem que passar por dentro e por fora, né? Certo? Sim. Tá? Vamos passar? Vamos. Então, vamos lá. Por dentro a gente passa. Aqui. Pincel? Você passa com o pincel? Tá. É, porque não falando, um cotonete de papel higiênico também dá, não Ah, então higiênico. só uma coisa. Aqui tem o um óleo mineral e aqui tem o um óleo de amêndoa. Não pode misturar, né? Tá então, falando que passar o óleo mineral, passa só o óleo mineral. Sim. Né? Senão, um Senão vira um pandemônio. Eu posso no canal Não faz sentido isso, não. Nossa, filho. eu nunca passei no canal, vamos passar. Não, faz não... total sentido passar. você não pode passar no bloco. Só não pode, pode passar no bolso, a gente... eu o, o é, bloco, é pra eu Eu acho a gente, que assim, assim essa parte aqui, se é. a gente vai passar óleo nela, tem que secar bem. Olha gente, acabei de fazer um explaining aqui, de oitais clíferos, eu em uhum. tudo, né? Eu sempre passei tudo, né? Não pode ser que alguém claro. fale não, pelo meu velhinho. De, você, de, de fato tá só no bloco que a gente não vai passar hora. Você tá até continuando uhum. aqui agora, a gente tá mexendo. E assim. depois tem que limpar bem, porque senão pode Sim, entregar pode... no bloco. E aí, aí eu negócio... Ah, isso mesmo. Tem que é? limpar direitinho, né? Ela falou uma vez no fechar que ela passa aqui, é. ó. No bloco aqui, assim, ó. Ela faz assim, ó. Ah, isso eu faço. Isso pra, eu Pra ficar. Lustrança. Aham. É. Não, Olha, pegadas... passar óleo não é. Passar óleo não é encharcar, né? Não é assim, fazer com que a flauta fique pingando óleo. Isso né? também varia de pessoa a pessoa. Ah, tem sim. gente que enfia, né? No... Depende do lugar, né? Se é. você mora numa, numa cidade muito seca, né? É, aí chupa muito, né? Hum. Não, mas daí é só aumentar também a frequência. Ah, a... Sim, é que eu, eu tenho um pouco de receio de passar óleo e fazer meleca. Uma professora, eu já vi também uma na sequestra dela lá falando que ela encharca. É verdade. É. O pessoal não é em Brasília, né? Por, por via das dúvidas ele é, é um chaco, E aí só que aí depois ela tem que tirar o excesso, né? Porque quando você passa um pouquinho, hum. ele seca, né? Ah, sim, por dentro. vai O que passar aqui agora, hein? Usa o chuchuque aí, não sei o nome desse lugar. E aí como é que faz tá, a... Hum, é assim, Olha, é, eu né? faço... Vou pegar um ó, jornal. Eu faço que Eu um faço um assim, Eu faço... Não, porque eu faço assim, eu ponho um pouco de óleo na mão e aí eu giro esse negócio e enfio na planta. Sem dó. Mas você quer que não vai dar, né? Vai? Dá? Eu fazendo... Daniel! Eu vou mostrar. Dá, não! Esse você dá? enfia assim. E depois enfia assim. <risos> eu não sei, estou Vem ignorando. Aqui. Estou ignorando. Eu vou pegar um jornal para pegar no chão, porque o negócio aqui tá bravo. Oi, amor! Oi, vem, vem! Invadiram minha casa, mãe! Ai! Oi. Ah. Ah. Oi, Gui. Sim, vem, velho. amor! Você já tá com a flotona? Eu já. Só que não passou por dentro, eu só que tô... fiz tô... Tô besteira, porque agora tá então ficando. Tudo bem, segura aí, segura aí, segura aí. Oi, hum. Três, você pensa tudo bem, meu amor? É, tá tudo Sim. bem? Vai, o que está acontecendo aqui? Oi, amor. Ah, tudo bom. Tudo bom? Uhum. Tudo Boa bem. noite, tudo bem? Tudo bem. Ai! Ai. Então agora falta passar Olha óleo nos, nos pés, pés né? né? E aí como é que faz com a chave? Não Tem pode, que né? evitar essa parte, porque se for óleo na, na chave, ela gruda. Que o quadrado é... todo, você fala, né? É, é chave. melhor não passar aqui. Passa assim aqui, Sim. um pouco atrás, assim, tipo, tá. até aqui, mais ou menos, para não correr o risco de encostar, porque senão vira uma meleca só. E aí o óleo gruda? Ela é. faz com que a chave grudir, né? Obrigado, Julia por conversar com a gente, mostrar um pouco dos seus instrumentos e deixar a gente passar um pouquinho de óleo. Ah, é, meio, é. Te, é meio terapêutico, né? É. Então, eu agradeço muito, porque é um trabalhão para fazer sozinha, né? Então, assim, pela mão de obra e pela conversa e, e tudo mais. As fofocas. As fofocas. <risos> Mentira, gente, não deve fofoca. Tem fofoca, assim porque eu sou muito fofoqueira. Hum, ah, e agora a ver. Adoro Eu adoro a <risos> Tá bom. Obrigado, Tia. Obrigada. Facebook, Labflauta. Instagram. Labflauta. Labflauta também. Tem no Tinder? Não tem no Tinder. Ah, mas tem no site, Labflauta. No site, Labflauta, várias lado, coisas legais. Várias que no novidades que virão esse segundo semestre ou no ano que vem. Muito Tudo, bem. Bem. Tudo é que segue. Beijo do gordo. Beijo, beijo, gente. Tchau, obrigado, Julia Ah, é? Você tem que ir lá na pausa, ó. Tô muito cagado. Eu tô um pouco impossibilitado. Aí depois a Ana fala assim: Ai, então, mas curte com o coração. Aí ela vira pra gente e faz assim. Será é que o não do site a gente assim? É Lá bemol, flauta. Beijo, Ana. Aí a gente se fala assim: Lá bemol, LA de Lá e o B de bemol. Ou é Lá de, de Laboratório? Na hora que a ela...